Professor Walter, obrigado pela sua presença aqui ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Dessa Entrevista. E a gente sempre pede para o nosso convidado dar saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. E eu faço com muito prazer. Primeiro, queria, desde logo, agradecer essa oportunidade, Edgar, que você está me dando, de falar aqui aos internautas e aos leitores do Diário de Suzano, a quem eu queria deixar os meus melhores cumprimentos, agradecê-los pela atenção. Né? E que tenham um, uma excelente noite tá certo Professor, é. o senhor vai ver que eu estou olhando para o celular É que não é falta de educação, o pessoal vai fazendo perguntas A gente vai não, passando na medida do possível Mas eu queria é, que o senhor falasse um pouquinho é, O senhor está aqui hoje na região né? é, Da relação aqui com o Alto Tietê, com o Suzano Inclusive na inauguração, o senhor esteve aqui em Suzano Na inauguração do, do César Que o senhor, o senhor falasse um pouquinho desse, dessa trajetória aqui também no Alto Tietê então, a minha ligação com a região aqui, o Alto Tietê, especialmente é, aqui, aqui próximo, né, começou em Mogi das Cruzes, né, em 1970, eu, eu estive aqui para ajudar a, a implantação de um programa do Senai de treinamento industrial. Era um programa de, que a gente é, promovia e estudava as necessidades das empresas né, de de problemas de produção que eram relacionadas com o desempenho pessoal das, das pessoas e organizava programas de treinamento. Uhum. Então eu tive eu estive aqui em 1970, o agente de treinamento era o Milton, né? O pai era lá em Jundiaí, mexia com o cinema, essas... Então é uma relação antiga, né? Data já Sim. 48 anos, mais que 48 anos, né, de 70. Mas a minha relação mais forte vem da, desse meu contato, desse meu trabalho junto ao Senai, junto ao SESI. E a gente aqui construiu um novo SESI aqui em Suzano, vertical, para acolher melhor as, as nossas crianças, né? os nossos alunos, que são filhos, na maioria dos casos, filhos de trabalhadores da indústria. É uma, um, um prédio muito bonito, vertical, tudo muito bem equipado, né? usando uma nova, uma nova metodologia que eu ajudei a desenvolver, que é o sistema SESI de ensino, né? focado muito mais no desenvolvimento dos alunos, na autonomia, no papel de protagonista né? do processo, na construção do conhecimento. Então, e no Senai, quando nós inauguramos também a escola que, que recebe o nome do Luiz Olário Bueno Vidigal, o né? nosso grande diretor que se aposentou, Silvério Galo, de forma que eu tenho uma relação muito estreita com o Suzano e com o Alto Tietê relacionada com as questões educacionais. Não só da educação básica, mas, sobretudo, da formação profissional, né? que a minha carreira sempre foi ligada à formação profissional à qualificação de trabalhadores né para o desenvolvimento industrial para o sistema produtivo brasileiro né? então uma velha ligação o Edgar certo. bom o senhor é da área de educação né E aí eu queria saber a sua opinião como que o senhor analisa hoje a educação no país né e também é, no estado de São Paulo como que tá a, a educação do, do seu país assim qual que, que o senhor falaria sobre isso então, eu, eu tenho uma visão bastante crítica, acho que eu, hoje a, a, a educação brasileira ela não está em crise, ela está em decadência, né? já é um processo triste esse, né? de não cumprir devidamente com o seu papel, com a sua missão e tal. Né? A educação do Estado de São Paulo vem fazendo esforços também, mas eu também acredito que o que nós precisamos hoje... É, não é uma resposta política, né? digamos, não é um plano de governo para a educação brasileira. A educação brasileira está exigindo um, um plano, um programa de Estado. Né? A uhum. gente precisa. Ela precisa ter autonomia, ter continuidade nas suas ações. Então, hoje, a gente está dando muitas respostas políticas para, programa, para problemas pontuais. Então, nós dizemos, por exemplo, que o ensino médio era um ensino enciclopedista, que o aluno que fazia o ensino médio não sabia bem para onde ia, quer dizer, ele não tinha uma identidade o ensino médio. Enfim, e aí o governo, então, fez uma reforma do ensino médio, que é uma boa reforma do ponto de vista de, de legislação. Mas é, é, é uma resposta política, é uma resposta do governo e não do Estado, né, de resolver porque o problema da educação não se resume ao, ao ensino médio começa lá na creche na né? base né? na base né? e não no, no final do ensino médio é a última etapa da Educação básica, né Então são eu não sei se com esse exemplo eu consigo me conseguir me explicar bem uhum. mas são respostas pontuais quando a gente precisa parar e ter um, um e estudar que país que nós queremos né como que nós vamos construir isso porque o papel da educação é, é de transformar pessoas que vão transformar a realidade onde ela onde ela se encontra, né? Se transforma as pessoas e as pessoas transformam o país né? é erradicar a pobreza, é dar o mesmo ponto de partida para todo mundo. Né? E isso ninguém pode negar. Os brasileiros não têm o mesmo ponto de partida. Né? sai de, de posições diferentes. Né? Quando você dá o tiro de partida, já tem um cara lá na Meritocracia frente. Meritocracia que não, não, não existe no país desigual. Né? Um pouco. O país é extremamente desigual. Né? Então, não, não, não tem essa preocupação de dar a todos os brasileiros um, um as mesmas mesmo, condições um mesmo, as condições, o mesmo ponto de partida né? então é, isso é uma, é, uma, é uma preocupação que eu vejo e, e a educação, a estrutura da, e o funcionamento da educação brasileira ainda se baseia numa, numa arquitetura do século. mais do que o século passado, porque o século passado a gente vai falar de, é. de 20, né? Mas é do século 18, né? Essa forma de estruturar e organizar a educação brasileira. Né? Ela precisa respeitar as individualidade elas precisam respeitar o ritmo próprio de cada pessoa. né Cada pessoa é um indivíduo, tem o seu próprio ritmo. E quando a gente dá tempo para as pessoas, umas vão aprender em 50 minutos de aula, outras vão precisar de 100 minutos, outras vão precisar de um mês, outras vão precisar de um ano. Mas se a gente variar o tempo, as pessoas vão aprender. A gente vai conseguir fazer um mínimo de, de aprendizagem necessário para que a pessoa possa exercer esse papel de cidadania, é, conhecer os seus direitos, é, ter uma análise crítica, enfim, é, de, a, analisar semelhanças, dissemelhanças, enfim, ter uma posição mais crítica diante da realidade em que ela está. E isso não tem acontecido, porque o que está variando na educação brasileira é o aprendizado, né? não é o tempo, o tempo é constante. Né? Uhum. O ano escolar é de 200 dias, a aula é de 50 minutos, matemática você tem, sei lá, eu não sei hoje mais, cinco aulas por, uhum. por semana, geografia você tem duas, então é tudo em função desse tempo que a coisa está organizada, né? é uma organização que eu diria extremamente burocrática. Né? Quando os alunos são diferentes, tem ritmos próprios, a gente precisa pensar, portanto, numa reestruturação que leve em conta é, essas individualidades, os ritmos das pessoas, né? dar o mesmo ponto ou focar na necessidade do aluno. E isso A, a gente desmente esse processo natural da educação que é esse de focar no indivíduo, na pessoa. Né? O, o senhor tem experiências fora do, do país e eu queria saber se, o senhor, se tem algum exemplo, algum modelo que o Brasil, claro, né, tem as suas particularidades em relação aos outros países, é. que o país po poderia se espelhar, algum exemplo fora daqui que o senhor acha que tem como trazer como ah, modelo para cá ou não teria? Não tem, tem muitos modelos. Né? O melhor modelo, na minha opinião, é o finlandês. né? mas não é um modelo que foi feito da noite para o dia ele não é fruto de uma reforma né ele é fruto de uma decisão de Estado tomada durante a depois da Segunda Guerra Mundial né a Finlândia ela foi ocupada por muito tempo é, e, e depois da Segunda Guerra ela decidiu o, o que Estado nós queremos ser o que, que nós queremos e trabalhou então a educação é um processo que exige continuidade Existe perseguição de uma meta. Né? E, no nosso caso, aqui no Brasil, não é bem assim. Né? A gente não tem a nossa educação, ela, a, a, a gestão da nossa educação, por exemplo, pelo MEC e pelas secretarias de Estado, ela sofre um processo de descontinuidade. Você muda governo, você muda... É prioridade, você muda o interesse, você muda a forma de financiamento, você né? muda um pouco a ideologia, quando a educação é a base de um país, é a alma de um país, porque o povo é o que faz um país, que faz a nação. Né? Não, não são as marcas, são os empreendedores. Né? Você pega uma... É, eu costumo dizer isso, daí, usar essa expressão. Né? Você pega uma aquela cápsulazinha do Nespresso, né, que todo mundo conhece, quantas gramas tem de café aquilo, aquilo lá. Né? Eu visitei não. a fábrica da Nespresso, hoje tem no, na Suíça, em Iverdon, e há uns oito anos atrás, eles fabricavam um milhão e meio de cápsulas, aquela cápsulazinha, por dia. E não tem um pé de café, então é, a, a inteligência do povo, a forma, o empreendedorismo do povo agrega valor num produto que Kobold do, do Brasil que sai para lá, quer dizer um saco se transforma em quantas é, cápsulazinhas daquela, né, para vender. Então acho que no, o Brasil precisaria é, ter um projeto de nação, né, que, e que e de educação, a educação que nós queremos e levar isso em consideração, a ter continuidade desses e não é, portanto tem que ser uma ação de Estado e não de governo, e como ação de Estado, independentemente de partido, independentemente de governo, ela tem, uma continuidade, ela né? tem essa continuidade, olha, nós queremos chegar lá, né então, porque você não chega do dia para a noite, é um processo de hum. construção coletiva, né? de aprendizagem, de corrigir rumos, e a Finlândia tem um bom exemplo disso, né? Você vê que independentemente dos governos que lá, por lá passaram, nós seguimos, eles seguiram né, um, um ideal, um objetivo, eles, eles sabiam para que, que eles queriam educar, né, que país eles queriam. E esse país que eles queriam depende de que educação nós vamos fazer para chegar nesse país Sim. que nós queremos. Né? Eu vi que, se, se eu estiver errado, você pode me, me corrigir. É... O senhor aponta algumas diferenças, por exemplo, entre, entre direito à educação e direito à aprendizagem. Entre aluno e estudante. Eu Sim. queria que o senhor comentasse isso na, na próxima. A gente vai ter um intervalinho de 30 segundos. E aí na volta o senhor fala sobre esses dois assuntos. Pode ser? Pode ser. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu Hipercap. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, uma Tracker mais 25 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais 25 mil reais. Hipercap, ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui com o professor Walter Vicione. Professor, tinha perguntado para o senhor a diferença entre direito à educação e direito à aprendizagem e se tem diferença, na sua opinião, entre aluno e estudante. Na minha, eu vou começar com o direito, né, a isso, questão isso. do direito. É claro que o país, a Constituição brasileira, assegura o direito à educação a todos os brasileiros. Né? Mas assegurar o direito o aluno tem ingresso né hoje a universalização do ensino por exemplo da educação Básica no Brasil principalmente do ensino fundamental é, é universal Todos os alunos chegam no ensino no fundamental 1 e 2 e muitos alunos desses que chegam é, conseguem ir hoje é, melhorou muito o ensino básico e para o ensino médio ou melhor né mas precisa ver que educação nós queremos. então é, é muito, Muitos, a gente tem sentido isso, muita gente critica isso, que os alunos vão avançando, no, vão progredindo na, na questão dos anos escolares, mas o aprendizado ele não está presente nisso. A gente tem muita deficiência esse aprendizado, né? principalmente agora, com a questão da pandemia, é um processo muito difícil esse, né? os alunos, os professores não estavam preparados para fazer uma educação à distância. Então, nós tivemos um, um, um perda enorme. perdas, de, né? Muitas perdas, etc. Tanto que hoje eu acho que não se trata mais de um processo de reforço, como muita gente está dizendo. Para mim, é recuperação, porque reforço subentende que você aprendeu, aprendeu alguma coisa e Vai precisa ter a mais, reforçar. Né? Né? Precisa hum. reforçar esse aprendizagem, assegurar que esse, que esse aprendizagem permaneça por longo tempo. Mas é um processo de recuperação. E o direito à aprendizagem, esse é o mais importante, é, é o direito que o aluno tem de conhecer, de desenvolver, porque nós estamos numa sociedade do conhecimento, a, a, as tecnologias avançam muito rapidamente e hoje está muito provado, está provado que o, a gente precisa de uma educação de base, de altíssimo nível, para você compreender os processos, edu, é, os processos complexos que são a, a sociedade hoje. Tudo está interligado, né? Eu costumo dizer o seguinte. Que o homem, para ver o infinitamente pequeno, ele criou o microscópio. E com o microscópio uhum. ele vê ele consegue ver o infinitamente pequeno. Aquilo que ele não consegue é olho nu. E com isso você desenvolveu a, a saúde, as ciências, os remédios, as vacinas, etc. O homem também conseguiu é, ver o infinitamente longe. Para isso ele teve um instrumento chamado telescópio. Ele consegue ver os astros, conseguiu eh, conquistar a Lua, fazer programas espaciais, tal, porque ele passou a enxergar o um infinitamente longe através de um instrumento. Hoje, o mundo é caracterizado pela complexidade. Né? E, e a complexidade, para você conseguir ver o infinitamente complexo, essas inter entre as coisas, você não tem instrumento nenhum, você não tem um aparelho nenhum. O único que você tem é o cérebro. É a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar. tal. E a escola, hoje, na minha maneira de ver, mata essa possibilidade. Né? É, não cria as oportunidades para que o aluno aprenda a pensar por conta própria, a fazer suas análises por conta própria, a avaliar por conta própria, é ter uma visão crítica do mundo. Então, é, esse é um, é, um, é um grande problema que eu, que eu acho que é o direito de aprendizagem é de aprender a, a, a entender essa complexidade, a inter-relação entre as coisas. Hoje está tudo interrelacionado. Tem gente que diz que a borboleta bate asa na China e provoca terremoto no Brasil. Né? São os fractais, porque as coisas são, de fato, interligadas. A gente compreende isso. Né? E a educação brasileira ela é muito ela divide o conhecimento em disciplinas, em pequenas partes, ela, ela é muito analítica, ao invés de ter um olhar mais sistêmico, né, do todo, né, do conhecimento como um todo. Então, a gente precisaria, de fato, mudar a educação para assegurar o direito a aprender. Né? Não é o direito de ir à escola. Esse, uhum. A gente pode ir à escola, mas o, que, o que, que ele vai fazer na escola? Que que, né? Então, a gente fala educação em tempo integral, eu acho muito bom, mas o o que, que a gente faz para preencher esse tempo lá na escola? Então, é ficar oito horas ocioso, quatro, duas. Né? Precisa ter um programa, precisa ter uma finalidade, precisa ter um objetivo para isso, para que os nossos jovens, as nossas crianças, os adolescentes, os nossos jovens, possam, de fato, gostar da escola. Hoje parece que eles detestam, detestam a escola. Né? A escola é um lugar assim, muito... Frio, muito esquisito. Né? Eu, quando fui construir a primeira escola do SES, que nós vamos fazer a escola do SESI, falando com o um arquiteto, que era do SES, ela me disse: Era um arquiteta. Ela me disse: não, Mas o que você quer é um shopping, é quase um shopping. Né? Uma escola igual ao shopping. Falei, Puxa, e os nossos alunos não têm direito. A ter satisfação de estar na escola, num ambiente agradável, amplo, né? em, em que ele se sinta de fato no shopping para ele ter vontade de ir lá, né? Um oh, banheiro A, a, a, a Glossa, eu estou falando dos, do Gol do, do, do Shopping, a Glossa Fortunato está perguntando aqui, ó, senhor Walter, é, o senhor vai tentar implantar a qualidade do SESI nas escolas públicas? É, é... Tem diferenças, tal, né? Porque Sim. a qualidade do SESI ela, é, ela se aplica bem a é uma rede bem menor do que isso. Aqui, só aqui em bem São menor. Paulo nós temos. Cinco... O SESI participa do, do, do Saresp também né? de avaliações? Participa e tem boa avaliação. Tem boa avaliação já não. atingiu o objetivo do, do, desse ano do ano 22, lá em a, hum. há cinco, seis anos atrás, ele já estava nessa hum. média, né? O SESI. Ele... Mas é uma rede menor, é né? mais fácil de você movimentar. Né? Só que em São Paulo, você imagina, são 5 mil escolas é, estaduais, né? são fora das prefeituras. Então, é mobilizar muito... esse, esse, um programa para isso é muito difícil, mas eu gostaria. E a gente começa um processo desse pelos professores. Está né? provado no mundo todo que nenhuma escola tem mais qualidade do que a qualidade dos professores. Então quem determina a qualidade da escola são os professores. É, é o preparo desse, desse pessoal. Né? E hoje nós temos muitas... É, a gente tem muito pouca escola boa para licenciatura. Né? Você não tem uma, uma escola que forma um professor com a prática do profissional, né? E você tem a questão tem, da valorização também. E tem a valorização, a valorização e reconhecimento, A né? recompensa uhum. que é o salário Sim. e o reconhecimento que é a sociedade reconhecer, né? Nós estamos num, num Brasil muito violento, né? Você tem violência em todo lugar, tal, né? Então é, é difícil você compreender. Um pouco isso. Hoje mesmo eu estava atravessando uma rua num lugar onde não tem farol, mas tinha as faixas. O um motoqueiro passou numa velocidade enorme. Né? Eu até falei para ele, meu amigo, tem faixa aqui, não tem farol, mas ele falou, não, eu faço o que eu quero. não É bem assim, não é bem assim. Né? Então é uma. A, gente, a nossa cultura é uma, é uma cultura difícil. Pelos tempos, né? uhum. eu acho que o, a realidade brasileira hoje leva um pouco a esse tipo de, de coisa. Mas a educação, né, é tentar em, melhorar o sistema de ensino público no Brasil é uma prioridade, e deve ser uma prioridade nacional. Não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa do país, da nação, do povo, de todos. Quer dizer, a, a, a educação é uma ação coletiva, porque, às o, o, o, vezes, o que se aprende na escola, você desaprende ao sair da escola. Por exemplo, nas crianças, a gente tem educação para o trânsito. Tem leis que dizem ah, tem que ter educação para o trânsito. Aí a criança aprende lá a educação para o trânsito. Quando ela sai da escola, o pai está em fila dupla o pai está parado no lugar proibido. Então é. a gente tem muito pouco exemplo. Eu não estou falando dos exemplos dos pais, acho que, mas a, a gente não tem, inclusive na política, pessoas que são exemplares, que a gente olha e se espelha. Né, como um, uh, eu, eu considero muito a pedagogia do exemplo uma coisa extremamente importante e a gente pouco fala disso, né? Então é, é preciso é, que, que é, esse exemplo precisa ser de fato exemplar, né? para que as pessoas possam se espelhar nele. E tal. Nós usamos muito isso no SESI, tanto no esporte, aqui em Suzano, exemplo, tem a tradição de, da cultura, né? o SESI também, César também, também né? a com muita. Cultura, esporte. Aqui em Suzano nós tínhamos uma equipe famosa, Sim. e tem ainda de, do esporte paralímpico, né? que é o. Muitas medalhas, né, medalha, Muitas né? medalhas, é, mostrando que é possível a inclusão por meio do esporte. São programas importantes como esse. E eu estou sabendo ainda que o SESI está trabalhando junto às prefeituras num programa de recuperação dos alunos das escolas públicas. Uhum. É, eu te, tive notícias disso. Né? Então, é, é o papel do SESI, eu acho, né? ajudar o público, a, a, as escolas públicas a, a avançar. Né? com programas como esse, com o sistema SESI de ensino. Hoje o SESI tem mais alunos fora do SESI. No, as prefeituras adotam esse sistema em muitas cidades aqui do estado de São Paulo e com bastante sucesso. Né? O senhor é. acha possível, por exemplo, é, diminuir essa distância que tem hoje entre as escolas é, particulares das públicas? É, existe um, uma diferença grande. né? Então, até... Num país desigual como é o país, a gente, o Brasil, a meritocracia acaba ficando de lado. Isso porque é difícil ter meritocracia num país desigual. É. Como diminuir essa distância, você acha? Então, que a gente precisa diminuir a distância entre a escola privada e a escola pública, do, do ponto de vista da qualidade, é, é fundamental isso. Acho que é uma ação que precisa ser feita, uma ação é necessária, né? Até para você dar o mesmo ponto de partida, né? É diferente um aluno que sai da escola privada uhum. né, de um aluno que sai da escola pública, né? É, é, as diferenças são gritantes entre uma coisa e outra. O sistema é até um sistema perverso, né? O aluno que faz a escola privada consegue entrar na universidade pública, que é gratuita. O aluno que faz a escola pública não consegue entrar na escola pública. Hum. Do, né? Tem que ir para as particulares. Né? Fica dependente do, do financiamento, do FIES, de cotas. Né? Então, é um país realmente desigual. E o papel da educação é esse. É, é reduzir as desigualdades, é promover a, a erradicação da, da pobreza. Que é conseguir dar o um mesmo ponto de de partida para todo mundo. Essa eu vejo... Ah, então, não é uma reforma. Eu, não é uma reforma que a gente precisa. né? É uma sim. revolução. É mudar tudo, mudar o conceito, pensar no professor, numa formação, de fato, é, boa, né? com prática. Né? Nós construímos, por exemplo, na meu tempo de superintendente do SESI, eu criei uma faculdade de educação. E, e que eu criei uma faculdade de educação que tem é, 20 horas de residência. Uhum. E dessas 20 horas, 4 horas são o estágio. As outras 16 é uma disciplina chamada prática de ensino. Eles ficam o dia inteiro na escola, é à noite, quer dizer, eles, 4 horas numa escola fazendo a, a residência, desde o primeiro ano, são quatro anos de formação. E, e quatro anos no último ano para fazer estágio nas escolas, então ele já tem uma experiência, que quatro, é, por ano dá 800 horas de residência, mesmo. 20 horas por semana, 40 semanas, 800 horas de residência, né? É como médico, né? educar não é simples. Mano. Então, e, e ali ele vai se acostumando com essa prática, aprende a fazer, né? que é a nossa teoria, do aprender fazendo. Uhum. Né? O que é a pedagogia do exemplo? Que o tem, usa essa expressão também, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Então, a, a pedagogia do exemplo foi um termo, eu, eu acho que fui eu mesmo que criei, não, não é uma coisa que você vê sim, nos sim. livros assim, né? Então, a pedagogia do exemplo é você usar. É, o exemplo como um instrumento pedagógico. Né? Então, é, é você mirar numa pessoa que tem um comportamento ilibado, que tem posições, né? é o savoir-faire, né? não sei se é, agarra. Né? O, quando você via o Ayrton Senna ganhar uma corrida de Fórmula 1 a bandeira tocando o hino da vitória tal, aquilo desperta um sentimento de pertencimento ao Brasil, de amor à pátria muito grande, maior do que qualquer outro programa era baseado no exemplo nesse exemplo do Ayrton Senna como um, um, um, eu vejo vi um filmezinho há pouco tempo em que um corredor errou o caminho da faixa, não sei se você viu hum. isso, e o que estava em segundo podia até ultrapassar e ganhar a corrida. Ele pegou o cara pelo braço e reorientou para ele. Sim. Quer dizer, ganhar de qualquer jeito não importava naquela corrida. Né? Ele, ele, se ele ganhar no erro do outro, acho que ele não teria nenhum orgulho disso, então ele preferiu... É, chamar a atenção do adversário dele Que estava na frente Para passar na faixa É aqui o caminho, não para uhum. cá né? é, E era próximo da fita de chegada né? Eram 20 metros da fita de chegada Quando o rapaz tomou uma outra direção E o, é, é uma forma de saber fazer as coisas De falar estímulo, não, é de, né? Mas, não é de qualquer sim. jeito que eu quero ganhar uhum. a corrida Eu quero ganhar por meu mérito Não pelo erro do meu amigo aqui Que errou o trajeto, ele vinha mantendo, eu, eu espero ter é, sim, é, comunicado o que eu queria, mas é isso, é, essas coisas que a pedagogia do exemplo é baseado no bom exemplo, na pessoa em que ao encontrar um papel no chão, um lixo, recolhe esse lixo, né? é porque alguém precisa recolher, né? É, e, e ele ele faz isso. Isso é um exemplo, é né? um bom exemplo. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o, o Paulo Freire. O que o senhor acha é, para educação? Paulo Freire, o que, que o senhor teria a dizer sobre ele? O Paulo é, Freire relação... foi de Sim. fato um grande. Primeiro, eu precisava até lembrar, porque a gente sabe disso. né O Paulo Freire trabalhou no SESI de Pernambuco. Foi, uhum. Acho que um dos primeiros empregos do Paulo o Freire foi no SESI, lá em Pernambuco. né o Paulo Freire é um grande educador, mas eu acho que o Paulo Freire está ligado muito mais à educação de adultos né, do que à educação de base da criança. Ele tem um, um, uma pedagogia bastante interessante, ele desenvolveu isso, ele tem um reconhecimento internacional muito grande. Mas eu considero, por exemplo, melhor que o Paulo Freire, o Anísio Teixeira, um baiano que foi ministro da Educação, foi o primeiro a falar da questão da pobreza, das diferenças, das desigualdades na escola, a, prom a tentar promover a equidade, pensou nas escolas jardins, que planejou a escola pública que defendia a escola pública com unhas e dentes, tá? como o Paulo Freire defende hoje. São dois grandes educadores. né? É, mas cada um na, na sua área, eu acho. Né? O Paulo o Freire é um, um, um método muito interessante, né? baseado no diálogo, na compreensão, na conscientização das pessoas, para o conhecimento, mas esse método se aplicava bem ao, ao adulto. Hoje, inclusive, por coincidência, me fizeram uma pergunta. Paulo Freire ou a cartilha Caminho Suave? Uhum. Eu sou caminho suave, né? não sei se você está estudando Sim, eu levo, suave. suave. Eu sou mais eu no caminho é. suave do que no, no sistema de diálogo do, do Paulo Freire, que é muito bom, é reconhecido mundialmente, mais para adultos. Sim. Já para a formação de pessoas na época em que você tinha um nível de alfabetização muito pequeno no Brasil, eu, eu sinto isso ele teve um papel, foi secretário da educação do município de São Paulo, mas ele não, eu, eu não, não sentia assim nenhuma expressão concreta de coisas realizáveis, palpáveis. Não, eu fiz isso, eu realizei aquilo, etc. Ele tinha uma, ele tinha uma teoria extremamente boa, reconhecida mundialmente. Acho que merece os, os o, o, o reconhecimento internacional que tem, né? E brasileiro. Tá certo, professor. Mas eu caminhando. queria fazer justiça para o Anísio Teixeira, ah, viu? Sim, o Anísio Teixeira foi tem um o, o, primeiro... o. Tem um instituto, o INEP, né? O, o INEP tem, recebe o nome dele. É o dele, dele, né? Né? Bom, estamos caminhando para o final, professor, da entrevista, mas eu queria falar um pouquinho do, do, de, de política, rapidamente, aqui com o senhor. O senhor é afiliado ao PMDB, né? Como que estão tá aí os preparativos do partido? O senhor é suplente, né? Na... Na Assembleia Sim. Legislativa, é, assumiu por 10 meses também né, o, o cargo? É, eu, eu fui... Eu, eu A primeira vez que eu me candidatei, eu, eu me candidatei por um pedido, digamos assim, ligado à questão do, do Paulo Skaff, né, que foi candidato lá em 14 pelo MDB. Eu acabei também me filiando e, e saí candidato a deputado federal. foi o primeiro suplente. O, o mais votado foi o Baleia Rossi, depois foi o Edinho Araújo, que hoje é o, é o presidente, prefeito, o prefeito de... de São José do Rio Preto. Isso. E eu, eu fui o terceiro. Está certo que a minha diferença entre eu e eu era, não era, era bastante significativa. Não, significativa. Eu teve 100 mil votos, eu tive 50, quase 60 mil. Né? Foi 55 nos quebrados. Mas fui o primeiro splint. Depois eu saí candidato a... A deputado estadual também fui primeiro suplente e fiquei na frente de pessoas importantes, etc. E acabei assumindo por dez meses uma vaga, a vaga do Itamar Borges, que foi para a Secretaria da Agricultura, eu assumi. Nesses dez meses eu consegui fazer um bom trabalho, sempre focado no desenvolvimento da, das pessoas, né? Eu tenho o meu lema é esse: é cuidar de pessoas, não desistir de pessoas. Né? Como educador que fui, eu fui professor é, primário, não sei se uhum. você tem aula, me alfabetizei por quatro anos, crianças, né? É... E fiz esse trabalho em escolas de emergência, que eram escolas que não tinham merenda escolar, não tinha livro escolar, não tinha nada. Você tinha que inventar, se reinventar todo dia. Eu ensinei a ler a escrever sem cartilha, né, sem livro escolar. Os alunos tinham dois cadernos e e eu trabalhei. O meu último ano de trabalho também, como professor aqui, foi aqui, no caminho de... De Poá tinha um jardim aqui também, Jardim das Oliveiras, não sei uhum. se existe ainda, perto da Texima. A Texima ficava na estrada lá. Você conhece aí a Texima? Eu nem sei se existe ainda, uma empresa na estrada velha, Rio, Rio São Paulo. Hoje. Então, era, descia uhum. ali, eu passava por ali para pegar o ônibus, mas foi um ano que eu também, foi meu último ano na no magistério de com crianças, né? E aprendi a desenvolver uma paixão pela educação e aprendi lá a não desistir de ninguém, de crianças. E eu acho que a política tem um pouco disso, né? O papel tem um pouco, não tem muito. O papel da política é é, é fazer o bem comum, é resolver o bem comum, o bem de todos, bem coletivo, é cuidar de pessoas, né? É, o Papa Francisco fala um pouco disso na naquele ele fez uma publicação chamada Evangeli Gaudium, é uma exortação apostólica, a alegria do evangelho, se não me engano. E um amigo que me deu esse livro antes de eu me candidatar, tentando me convencer, fala, olha, aí era, acho que o item era 205, ele fala da política. A política, ele ou, ou, olha para a política como uma virtude desde que a política esteja focada no bem comum e não interesses particulares tal. Eu posso garantir para você que eu sou eu, eu sou independentemente econômico, eu tenho uma independência econômica. Eu, eu não preciso da política para subsistir. Então, eu tô na política, vou fazer política para ajudar as pessoas, para ajudar o país, para ter uma escola pública de qualidade, sem a qual o Brasil nunca vai conseguir surfar na onda a gente perde as ondas, né? a gente perde essas ondas de desenvolvimento, deixa passar a gente o um, o um, um plano real até as empregadas domésticas, segundo o nosso ministro da economia, né? de, de, viajavam viajava para os Estados Unidos também né? era era um real por um dólar, né? e elas tinham direito de viajar, né? então era uma coisa boa que a gente né? reduzimos a pobreza desse país a ponto de as pessoas poderem sair Hoje, né, você precisa de R$ reais para um dólar, né? Então a gente foi perdendo um pouco não esse custo gasolina com hoje. Pois né? é, não consegue... <risos> A gente tá num... tá certo que você tem uma coisa mundialmente falando, essa guerra da Ucrânia trouxe sérios problemas para nós, mas o, o Brasil perdeu mais um bonde, mais uma onda de surfar, mais uma onda. E perde porque não tem uma escola pública de qualidade. Tá certo. Professor, muito obrigado, então, pela sua entrevista aqui no DSC Entrevista. Agradeço aqui a sua presença. Eu queria que o senhor deixasse sua mensagem final para a gente encerrar, então. Aos internautas, então, aos leitores aos internautas. Do, do diário. O que eu queria dizer, o que eu quero dizer como mensagem, assim, até uma mensagem bastante positiva, é que, ah, na vida, né, essa questão até que você falou um pouco do mérito, né, da educação, ela depende muito do esforço. Então, para eles, uhum. nós precisamos ter esse foco no nosso esforço. Não adianta eu pagar para você aprender inglês para mim, você entende? Eu preciso fazer o esforço, eu próprio, de aprender o inglês, de fazer a matemática... De aprender isso. Então, o conhecimento a gente obtém por meio do esforço. Quer dizer, não é uma questão única e exclusiva de frequentar a escola e deixar isso por conta única da escola. né A gente aprende fora dos muros da escola, aprendemos no campo de futebol, aprendemos na igreja, aprendemos na convivência de sociedade, mas, sobretudo, a gente precisa ter a certeza de que a gente tem que se esforçar para a gente atingir os objetivos que a gente quer. Então, tem muita coisa que depende do nosso esforço. E educação é isso, conhecimento é isso, é você se esforçar. Porque não adianta você ter dinheiro e pagar para os outros aprender. Esse esforço tem que ser seu, natural seu. Então, o que eu digo ao povo assim a é resiliência, né? vontade, acreditar no seu próprio, na sua própria capacidade. Né? As pessoas são capazes de fazer a coisa e elas... Preciso acreditar que são, de fato, capazes. Então, tá é, como diz o Obama, né? nós podemos. Né? Tá então, o pessoal, os internautas, os leitores do Diário de Suzano, né? vocês podem. Tá Acreditem e vão em frente. Obrigado, então, professor Walter Vicione, que esteve aqui no Dessa Entrevista. Eu queria agradecer também a você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.